Chegamos na reta final de Loki. Quem é aquele monstro roxo que aparece? O que as referências nos mostram sobre o futuro da Marvel? E quem está por trás da AVT? Vem, que hoje eu já te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é César Vilauba e sejam bem-vindos ao Revolta Nerd. Muitos disseram que esse episódio não tem nada demais mas temos que discordar. Talvez esse é o episódio com mais referências que vimos até agora. Esse é um vídeo com análise e referências do quinto episódio de Loki. Então já avisando, esse vídeo terá spoilers. Recomendamos que primeiro você assista o episódio para depois vir aqui. Esse vídeo faz parte de uma playlist. Caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, também analisamos os quatro primeiros episódios com os quadrinhos para referências e teorias. Dito isso, vamos para o que interessa. Começando com as referências, o nome do episódio é Journey Into Mystery, o nome do quadrinho que mostra a primeira aparição do Thor como conhecemos hoje. Muitos não sabem, mas o Stan Lee já usou o deus mitológico antes, na revista Venus da Atlas Comics, que mais tarde se tornou uma das empresas de maior nome no ramo dos quadrinhos, a Marvel. O episódio começa e em meio de umas transições muito elaboradas, vemos o Sanctum Santorum. E mais pra frente vemos um prédio das empresas Kang. Esse prédio pode parecer muito familiar, mas isso é porque, em totalmente novos e totalmente diferentes Vingadores, o Stark vem de antiga sede dos Vingadores para essa empresa. O líder dessa empresa é o Sr. Griffon. Esse nome não diz muita coisa, não é? Mas o Sr. Griffon, na verdade, é Kang, o Conquistador. O que mostra que sim, Kang já está no CM. Se vocês lembrarem, em Homem-Aranha de Volta ao Lar, o Tony Stark vende a Torre dos Vingadores. E agora, provavelmente, o Kang é o dono. Peraí, peraí, tá de mudança? Quem vai se mudar? Não acompanha as notícias. O Tony vendeu a Torre dos Vingadores, vamos para uma nova instalação no norte do estado. E toma ara que o sinal de celular seja muito ruim. Vemos uma estranha nuvem roxa e então nos é mostrado os Locks reunidos. Até que o velho Loki diz. Esse é o vazio, aquele é Live. E somos o almoço dele, vamos. No primeiro vídeo Análise de Loki, falamos da saga Terminatrix Objective e é nela que Elif aparece pela primeira vez. Elif é o primeiro a se libertar das restrições do tempo e seu domínio temporal é maior que o de Kang. Em uma discussão entre Ravonna Hensler e Sylvie, vemos que Ravona também não sabe o que está acontecendo. E ela fala para Sylvie o que realmente acontece quando a AVT poda uma linha do tempo ou uma variante. Quando podamos uma realidade ramificada, é impossível destruir toda a sua matéria. Então a movemos para um lugar na linha do tempo onde ela não continua crescendo. Basicamente, a linha do tempo não é recetada, é transferida. Pra onde? É um vazio, no fim dos tempos. Voltando para os Locks, depois de uma breve explicação para contextualizar o Loki que conhecemos e obviamente a pessoa que está assistindo, e nos é informado que aquela realidade é do Kid Loki, e ele está ali por ter matado o Thor. Qual foi o seu evento Nexus, Majestade? Eu matei o Thor. Será que foi na história que Thor contou em Thor Ragnarok? Teve uma vez quando éramos crianças, em que ele se transformou em uma cobra, ele sabe que eu adoro cobras, então eu fui pegar a cobra para admirá-la, e ele se transformou de volta gritando, o irmão, cravou a faca em mim. Tínhamos 8 anos na época. Nessa parte, vemos algumas referências, como o capacete gigante do Jaqueta Amarela, vilão do primeiro filme do Homem formiga o helicóptero que Thanos usa para tentar atacar Hellcat, em Spider Superstars, número 39. E vemos também o Thor Sapo, nos fazendo questionar se Loki realmente matou seu irmão. Claro que pode ser um Thor de outra realidade. Pra quem não sabe, Thor já foi transformado em sapo. Essa história fica em Temait Thor, número 365, assim como está no vidro. E nela, Thor pega o Mionir. Mesmo como um sapo, ele retoma seus poderes. Pudagup, um sapo que ajuda Thor, fica com uma Alasca do Mionir, e mais tarde se torna o Troc. Ele participou de uma saga importante chamada Guerra dos Reinos de 2019. Se você gosta de saber essas referências, recomendamos para você o canal Replay. Ele fez uma playlist muito legal com referências e informações dos bastidores do filme Indiana Jones. Se você curte os clássicos, pode ir sem medo. Depois de Hensley e a Senhorita Minutos tentar enganar a Sylvie, a própria Sylvie se poda. E então a série nos apresenta melhor os Locks. O Lock mentiroso, o Loki que tomou vacina e o Lock que enganou Thanos. Ah! O Loki que conhecemos mostra o quanto ele se importa com Sylvie. Ela é diferente. Ela não tá tentando dominar a AVT, ela tá tentando derrubá-la. E decide matar a Elf. O Loki do quadrinho Loki aparece e aparentemente é uma referência ao King Loki dos quadrinhos. Espero que não, porque ele não tem nenhuma importância aqui. E o King Loki poderia ser bem explorado numa segunda temporada. Enquanto isso, Sylvie está com Mobius, que também está no vazio. Aqui temos uma referência ao USS Eldridge, de um projeto chamado Experimento Filadélfia, onde o navio ficou invisível aos observadores por um breve momento. Peraí, você está assistindo até aqui e ainda não se inscreveu nem curtiu? Se eu fosse você, faria isso agora mesmo. Só que no Revolta Nerd você tem informação sem enrolação. Depois de todo o grupo se reunir, Sylvie não concorda com o plano de Loki. Nós vamos matar a Lyoth. Ah, meu Deus, esse é o plano. É... E decide encantar Elioff. Na AVT vemos que a B-15 está presa e diz o que todos nós já sabíamos. Isso não tem nada a ver com proteger a AVT, não é? Você só quer descobrir quem está por trás de tudo isso também. De volta ao vazio, depois de um pequeno flerte entre as principais orientes de Loki, vemos todos prontos para o plano e à esquerda vemos a nave de Ronan, o acusador. Vilão do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Nessa parte podemos ver uma cabeça de pedra no chão, ela é uma referência ao Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo teve sua primeira aparição em Strange Tales número 158. Eles eram responsáveis por cuidar do multiverso, desde um desequilíbrio de forças místicas ou até mesmo um desequilíbrio do bem e do mal. A cabeça deles ali pode mostrar que eles estão mortos e por isso tem alguém controlando o multiverso no início do confronto ao fundo podemos ver o aeroporto aviões da shield para distrair elioff o loki clássico cria uma ilusão de toda a Asgard, mostrando como ele ficou poderoso infelizmente isso resulta em sua morte Locke e Sylvie conseguem encantar Heliof, o que mostra a eles um castelo. Muita gente está fazendo teorias mirabolantes de quem estaria nesse castelo, mas nos quadrinhos não temos tantas possibilidades assim. Pode ser uma variante de Loki, como por exemplo o King Loki, ou até mesmo o Immortus, que tem um castelo dentro do vazio. Mesmo com todo mundo falando que não pode ser mais o Kang, ainda tocamos na mesma tecla. Diferente de Mephisto em Wandavision, aqui dentro da própria série temos muitos pontos que podem sim afirmar que pode ser um Kang. E a quarta fase da Marvel pode abordar não só um, mas diferentes versões do Kang. Kang pode até mesmo ter uma menção em Eternos, já que ele foi um faraó do passado. Querem saber mais sobre esse personagem que pode ser o novo vilão da nova fase da Marvel?